Ah, boa tarde, eu estou tomando uma Hoje nós vamos mostrar aqui como é um espaço aqui para fazer o detector e As peças é, Dá uma demonstração aqui porque não dá para demonstrar num vídeo só, mas a gente vai demonstrar o que nós puder aqui Então a... Essa aqui é a corda da empunhadeira aqui nós fura ela com nós ela com uma broca uma broca 3 oitavo é furado essa parte aqui depois nós leva no torno nós faz essa parte que leva ela no torno que é a parte da rosca e a rosca interna aí dá para ver uma câmera. Então ah, esse, esse, esse processo já foi feito Mas depois eu vou gravar um vídeo também Mostrando também como é que trabalha essa parte no túnel Aqui nós estamos montando Esse nós estamos montando ele Esse aqui eu acabei de montar essa agulha Aqui embaixo tem Já tem um rolamento embaixo agora depois aqui vai o outro rolamento em cima e essa peça aqui ó, nós trabalha ela na, na lixadeira eu vou dar uma ligada na lixadeira lá e vou dar mais uma acertada nela ainda que ela não tá bem certa aqui então essa nós trabalha ela aqui ó nós trabalhamos a agulha essa agulha ela vai trabalhada nesse rolamento aqui ó. vamos mostrar esse rolamento mais perto ela vai trabalhar ela trabalha ela trabalha justamente nesse rolamento Então ela vai trabalhar dentro do, do, do tubo aqui, ó. Essa bochinha vai aqui em cima. Aqui, E ela se trabalha aqui dentro, ó. Aqui é a parte do rolamento. Agora, nós vamos encaixar essa peça. Essa é uma peça de 12.7, que é meia. Ela vai encaixar aqui ó, nesse parafuso. Agora nós vamos encaixar ela. Vamos bater ela. Nós encaixamos, encaixou ela no pino, é sob pressão, então agora que ela está encaixada, e agora ela, aqui ó, ela vai dentro aqui, e depois vai uma outra bucha aqui na, na cabeça, vamos ver se vai dar tempo nós fazer essa bucha também, e aqui em cima agora vai um outro parafusinho, esse parafuso ele é um parafuso que vai na cabeça vamos pegar ele aqui ele também vou pegar já umas Eu vou pegar umas duas Aqui é o parafusinho. Esse é o parafusinho. Esse parafusinho vai lá na cabeça. E ele vai aqui, ó. Na ponta dessa... Dessa aqui, ó. Então ele é usado aqui, ele é o que segura, ele é o que firma a antena, esse aqui é ele firma a antena, então é, agora aqui no, no pino vai outra bucha. essa bolchinha aqui ó, essa bucha aqui agora eu tenho que trabalhar ela, Tem que abrir ela, acabar de ajustar ela. Então, a eu vou ligar a máquina ali. Nós vamos dar uma ajustada não? Mas acho que vai dar para nós demonstrar. Ela vai aqui, ó, nessa posição aqui. Ela fica aqui, ó, ela que faz o rolamento de cima. Essa parte aqui que dá esse movimento. E aqui nós fura que nós faz o furo, que é o furo da antena. Então, vou pegar essa aqui que já está montada, para já ter uma ideia. Então, essa aqui não é escura, para ficar igual a tá essa. Esse parafuso é esse que está nessa antena. Então, dá para ver. Aqui ele aperta a antena e aqui é o furo da, da, da antena. Esse pezinho aqui é um contrabalanço da antena. Que é um balanço para balancear o peso dela. O outro é feito somente de um material, não tem dois material. Todo o material que vai aqui é o mesmo material da empanhadeira, o mesmo da antena. É tudo metal, é tudo latal amarelo, tudo amarelinho. São todas são, são iguais. As que vai montando. Então é isso aí é para dar um, uma demonstração pro pessoal aí. É como que a gente vai fazendo ela. E a... A parte de montagem é que nem vocês viu. Aqui é o rolamento de cima. Esse rolamento que vai em cima. Aqui é que gira. A antena gira dentro desse rolamento. Então é... é quer dizer, é simples de fazer e, não, e também não é fácil por devido o seguinte, é, aqui nós temos aqui já uma antena, uma antena cortada, essa antena que vai, que nós vamos furar ali, vamos atravessar ela, depois que nós atravessar ela, ela vai ficar, aí nós vamos colocar esse parafuso, que é o parafuso que aperta ela, para não ficar saindo, ela vai ficar assim, ó, nesse modelo aí, aqui vai o balanço no pé dela, aqui a ponta dela, E lembrar o pessoal aí que tiver interesse nesse produto aí, a descrição tá aí embaixo pro canal. E aqui nós temos embaixo. Opa, aqui embaixo, aqui tá surto. Aqui nós temos embaixo o lugar da câmera. Ó, por exemplo, aqui a câmera. Aqui você pode colocar testemunho. Por exemplo, você coloca o ouro. Para caçar o ouro, coloca o diamante, caça o diamante é as duas câmeras e também lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal aí, deixar o like, dar uma força aí para o canal poder crescer e agradecer os amigos aí que tem inscrito no canal aí é o pessoal que mantém no canal é o pessoal que tem interesse nesse tipo de, de material e também é a gente tem os vídeos aí também sobre caçando alguns material agora tá ficando difícil porque não tá podendo sair aí para beber de vir. porque aqui nós estamos na fase vermelha aqui do convite então é, a gente tá fazendo os vidinhos que a gente pode fazer mas a gente vai aí fazendo vai ensinando aí o pessoal como é que faz o vídeo e também nós temos um material de cobre também logo logo nós vamos ter um nos feito somente de cobre. Que vai ser um outro modelo. Já vai ser o modelo 3. Aí nós vamos continuar com o 2 ou 3. Então esse material de cobre a gente já tá já tá tam, já estamos preparando ele. Aqui eu vou, eu vou fazer o fazer o vídeo aqui mais de perto vocês verem que é uma furadeira é aonde nós nós faz os vídeos o sol está batendo aqui acho que não está tá ficando meio ruim no vídeo essa é a furadeira isso aqui aqui nós tem uma tem uma morsa coordenada que é uma moça coordenada onde que nós faz as furações então às vezes eu tenho o pessoal tem me perguntado quer fazer então é que nem eu falo não é não é muito facinho fazer mas também não é impossível né se fosse impossível eu não estaria fazendo mas tem que ter umas ferramentas essas ferramentas é importante e também tem um preparo de material Agora o que é mais difícil, que você vai comprar nas lojas, eles não vão te vender um antena, um pedacinho de antena. Eles não vai te vender um parafusinho desse, esse aqui é feito no torno. É, ele não vai ter um pino lá, ele não vai te vender um pedacinho de pino, também de um quarto, também não vai te vender. Ele vai te vender uma barra, ele vai te vender uma barra do tamanho assim, ó. não sei se está dando para ver no vídeo aí, ó mas é, é uma barra. Você chega lá no torno, você fazer uma peça dessa, uma bucha dessa aqui da cabeça, o cara não quer não quer, fazer uma bucha. E ele vai fazer uma bucha também cobra um absurdo para fazer as duas buchas. Aí ele vai fazer a outra bucha aqui que vai no, no contrapeso. Então é complicado. É meio complicado porque às vezes você compra material demais para fazer uma só e no fim acaba ficando mais caro do que você adquirir uma já direto aqui do canal. Então o pessoal tem perguntado, eu tenho falado, não, o pessoal pode fazer, pode ver aí, fazer, a gente ensina a fazer, mas tem que ter um equipamento para que você possa fazer. As empunhadeiras também não é muito fácil de fazer também, se você não tiver um maquinário bem apropriado também, você não consegue centrar os furos delas. E também agora, daqui uns dois meses ou três meses, eu também essa, essa, esse material, vou banhar eles a ouro. Então, elas vai ficar todas banhadas a ouro. Quer dizer, eu vou fazer umas banhadas a ouro, mas vou continuar fazendo essas também. E também vou fazer as de cobre. O pessoal vai falar que, não, eu quero a dois mesmo, sem banhar a ouro. Eu quero uma banhada a ouro, eu quero uma só feita de cobre. Então, a gente vai ter. E lembrar o pessoal aí para dar uma força aí para o canal, o pessoal que vê o vídeo aí dá uma dedada aí no, no joinha aí para que o outro possa mostrar o vídeo para mais gente que nem ontem mesmo, eu tenho um vídeo muito importante de ontem que é mostrando o que, que essas varas pode fazer outra esse material esse material das empunhadeiras é um material especial então dificilmente vocês vão encontrar eles em loja. Às vezes o cara pensa, não, eu vou fazer uma igual, mas não vai sair igual essa. Por quê? Porque esse material aqui é um material que não é que prepara ele. Ele é um material preparado aqui. Então não é muito fácil encontrar ele não. E também nós vamos encerrar já esse vídeo também. Porque já tá ficando meio longo. Eu quero aproveitar aqui para mostrar umas canetinhas. Que nós nós fabrica aqui também. Essas canetinhas aqui é para riscar pedra. Ela só não risca o diamante, ó. só o diamante que ela não risca, mas o resto, ela, até o rubim, ela risca. É uma ponta preparada, tem uma ponta especial e a gente faz ela e vende aí também no, pelo mercado. pessoal também que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo e vamos encerrar o vídeo agora eu vou dar uma mostrada aqui na bagunça aqui pro pessoal o pessoal ver como é que é o quartinho da bagunça aqui ó aqui é uma bagunça e tanta é partilha é pedra é cadeira é lata é ferramenta então é é uma coiseira que fica aqui para tudo quanto é lado então esse aqui é o quartinho aqui aonde é a gente trabalha nele nós mexe com a bagunceira, aqui é o latão de pó de, pó de basalto, esse aqui é um, é um produto que nós vendemos também e vai para o pessoal também pôr nas plantas, é um excelente adubo natural ele é o chamado pó de basalto uma caixa de ferramenta, mais outra caixa ali e mais uma bancadinha aqui, uma bancadinha meio simples, também é onde nós trabalha E também a... Aqui, as aqui vareta Aqui um joguinho de tarraxa também, que nós faz umas rosca com elas E também mostrando aí, ó, pessoal ver Aqui é umas barras de, de cobre Nós vamos fazer um outro detector também O outro detector vai ser feito tipo assim, ó umas barras, nós vamos preparar essa temperar certinho e também furar e também nós já vamos encerrar o vídeo, porque o vídeo já deu uns 15 minutos que tá difícil ser vídeo longo aí no canal, aí você coloca para pra, pra deselar, é fica uma hora duas horas para concluir e logo amanhã também nós tem outro vídeo esse vídeo aqui eu não vou colocar ele hoje e uma boa tarde Maurício Mococa, até o próximo vídeo